Você já teve a sensação de que a vida se resume em trabalhar, trabalhar, trabalhar? Você já ficou cansado de ser obrigado a dar bom exemplo aos seus filhos? Você já sentiu um aperto no coração ao perceber os filhos crescendo e se tornando cada vez mais independentes? Esses questionamentos podem trazer um sentimento de tristeza e vazio e podem até atrapalhar o seu relacionamento dentro de casa. Mas a correta compreensão do propósito de Deus para a sua família, transforma esses questionamentos em atitudes de amor. E é para entender mais sobre isso que eu quero te convidar para participar da segunda semana de oração da família, nos dias 11 a 16 de maio, na TV Conectados. Nós teremos palestras e nós teremos interação quando abordaremos as atitudes do amor em família. Não perca essa oportunidade, venha participar conosco.